Fala galera, hoje a gente vai conhecer tudo da atualização do Brawl Stars que tá chegando Desde skins novas até Brawl Pass e também novidades no formato aí das telas de busca de partidas Se liga só aqui no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, ó Vamos hoje conhecer todos os detalhes da atualização do Brawl Stars Vocês gostaram bastante, o novo Brawler Cachorrão, mano Então dá uma olhada, o cachorrão tá aí, ó Pra vocês darem uma olhada, pra vocês verem que tá top Olha aí, rapaziada, se liga só no Cachorro O Cachorro tá aí, ó A gente viu ele ontem, joguei com ele aqui com vocês E hoje a gente vai trazer todos os detalhes a mais Mostrar todas as skins, vai ser muito legal Bom começar aqui, a primeira novidade que a gente vai trazer já aqui de cara é a mudança que a gente vai ter na escolha do modo de jogo tá aqui ó, agora ficou de lado rapaziada, como no Brawl Pass também então a gente tem sempre os eventos especiais primeiro e depois os modos de jogo né, que a gente já tá aí acostumado, depois dos modos do jogo a gente tem o criador de mapas aqui a gente tem os, os mapas né, criador de mapas, que é aqueles eventos especiais com base nos mapas criados pela comunidade E tem também o sede de poder aqui no final Então fica tudo de lado aqui, ó Tranquilão, pra você poder ver E achei bem legal também, pra falar a verdade Tá mais separado, mais divididinho Então não tem confusões, tá? Achei muito legal, achei muito bacana Bom, outra coisa que a gente tá doido pra ver também vocês querem ver também É a temporada do Brawl Pass, mano Isso mesmo Vamos dar uma olhada então na temporada do Brawl Pass Tá aqui, rapaziada Essa aqui é a tela do, da temporada 5, A Força Star. Força estar A gente vê que a primeira coisa que a gente ganha comprando o, pa, o Brawl Pass é a skin do Daryl Daryl. Que é o novo. O novo. A nova skin do Daryl, né? Que tá muito legal, galera. Comprando aqui você consegue liberar ela de boas. A gente vai comprar junto aqui também, hein? Bom, aqui na tela de, de missões não tem mudanças. Tá de boa, tá igual. E a gente vai caminhar aqui pela tela. Com as recompensas, né? A gente vai vendo aqui as recompensas até chegar ali no nível 30, onde o Coronel Ruffs é liberado. Então, o Coronel Ruffs, o novo Brawl, é cromático, é liberado no nível 30 do Brawl Pass, como já era. A gente tem aqui várias reações também do Coronel Ruffs. A gente vai vendo... Ruffs, Ruffs. A gente vem no meio do caminho. Ó. Aqui ele tá bravão, hein? Isso é louco, mano. Dá até medo. A gente vai liberando aqui as reações, tudo E no caminho a gente vai subindo aí para poder chegar Finalmente na skin do Coronel Ruffs Que é o Ruffs Samurai Vocês vão ver que tá bem legal, tá bem da hora mesmo A skin do Ruffs Samurai, galera Dá uma olhada Ui, Caraca, que doideira, bichinhas aqui Ó, Ruffs Samurai tá muito bonito Vamos fazer o seguinte? Vamos liberar então as, a, esse pass Pra gente poder mostrar tudo pra vocês Se liga Olha que beleza, rapaziada, pegamos todas as, as fases do Brawl Pass, mano. Mas é o seguinte, rapaziada, vamos mostrar pra vocês agora o que vocês querem saber. O Rampo Samurai, também as skins novas, vamos mostrar todas as skins pra vocês, uma por uma. Então, se liga só, a primeira. A primeira skin é essa, rapaziada, Daryl One. isso mesmo. Olha que bonita que ficou essa skin do Daryl One, o Daryl One. Do, da Star Force, olha aqui, mano, que da hora, da Star Force Da Force Star, é Star Force em inglês, Force Star Olha que bonito, cara, tá muito legal O Daryl tá maluco, tá pesado, rapaziada, olha esse Daryl louco, mano O Daryl, ó, deixei até aqui a minha colinha, mano O Daryl é liberado, na, a skin é liberada no Brawl Pass no nível 1 Então comprou o Brawl Pass, tá liberado pra você o Darylzão Vamos lá, próxima skin. A outra skin é a do Spike, mano. Uma das, uma das melhores skins aí. Eu vi muita gente falando muito bem da skin do Spike. Olha esse Spike, é o Spike das Trevas, mano. Olha que lindo que tá esse Spike. Mano, a roupa é maior que ele, mano. Meu amigo, olha isso. De costas não dá nem pra ver ele direito. Mas muito bem detalhado, né? Todos os detalhes são muito legais. O Spike das Trevas tá muito bonito, galera. E ó, o Spike das Trevas vai custar 149 gemas. E ele vai chegar na loja. No dia 19 do 2, 19 de fevereiro, o Spike das Trevas, cara, esse vale a pena, esse eu vou querer 149 gemas, mano, é pesadinho, mas vai ter muita promoção aí, a gente vai ter muitas oportunidades para vocês poderem ganhar também, bora de próxima skin A outra skin é da Colette, a Colette Piloto, galera, olha a Colette Piloto, mano Tá bonita, hein, galera, a Colette Piloto, aí olha que legal, muito estilosa, cheio de parafernálias, acessórios e etc Olha a, a, o negocinho na a tiara né, da, do cabelo dela, o óculos aí de um lado, muito legal os acessórios dela. A Colete Piloto, galera. Colete Piloto, 79 gemas ela vai chegar na loja dia 5 do 2, no dia do meu aniversário. Quem quiser me dar de presente a Colete, é só falar. Muito bom, presente de aniversário do Brunão, Colete Piloto, galera. Gostei demais, hein? Gostei demais. Bora dar uma olhada em mais skins, galera. A outra skin é do Lu Charmoso Mano, olha que da hora É o Lu Charmoso, moleque Coraçãozão lá no meio, ó, do Luzão Olha que da hora, atrás tem o coração também onde é A manivela onde gira, né Tem, Olha, muito detalhe da hora, cara O microfone, ele tá com o microfone na mão E o, o chapeuzinho De lado ali, com o um coraçãozinho Rosinha aqui, ó, pá, cê é louco Bom, o Lu Charmoso 79 gemas também No dia 14 do 2, no dia dos namorados hein? A skin dos dias dos namorados 14 do 2, 79 gemas. O Lu Charmoso. Então, bora de próxima. E esse é o Cal Barba Negra, galera. Cal Barba Negra tá muito bonito. Esse aqui tá top, hein? E a barbinha dele ali, ó. Falaram que não tinha barba. Tem sim, ó lá a barba dele. E ele é meio caolho também. Ó. Ele tem, ele tem aquela, aquele negócio tapando aqui, é caolinha. Muito legal. Ele é com uma âncora na mão. Tudo a ver, né? Joga âncora. Aquela. Ó, o negócio de pirata dele é ele mesmo, mano. Muito legal. Muito top, ó. Tem, tem tiros dos dois lados da. Do barco dele, muito legal O Cal Barba Negra, mano Gostei bastante, skin linda, cara Cal Barba Negra, 10 mil pontos estelares E vai ser lançado No dia da atualização, já vai estar disponível para você comprar, provavelmente Essa aqui eu vou pegar também, galera Muito top, hein? Bom, bora dar uma olhada Então na outra skin Bom, agora chegou a hora do Bull É a skin do Bull, Cadete Estelar Bull Muito legal, pra mim Uma das melhores skins dessa temporada também ele tá aí muito bonito. Olha os detalhes do Bull, mano. Tá brabo. O Bull tá brabo. Olha os detalhes dessa skin. Cara, a arma dele, mano. Meu Deus do céu. Malandro. Olha as costas, o equipamento que ele tem também. Cara, muito legal o Bullzão. Tá lindo demais. Pra mim, é uma das skins mais tops, com certeza. Ó, o Cadete Estelar Bull vai chegar pelo valor de 149 gemas. E vai ser disponibilizado no dia 12 do 2. 12 do 2, então. O Bull... O Cadete Estelar Bull. Uma das mais lindas, com certeza, pra mim, cara. Muito bonita mesmo. Top demais, hein? Agora vamos pra última skin. A skin do cachorrão. E tá aqui, rapaziada, a skin do, Bu, do cachorrão. O Rufus Samurai, mano. Dá uma olhada. Não dá muito pra ver aqui, porque ele, dá, ele tá abaixado. Eu vou até mostrar pra vocês depois como ele fica na tela inicial. A animação dele. O rabinho fica balançando lá. Do, do Rufus Samurai. Estilo diferente, né, do samuraizão. Dá uma olhada na tela inicial, a animação que ele faz quando ele chega. Dá uma olhada, ó. Joga pra cima, se joga e pá. Já cai naquela expectativa ali, ó, só. Preparado pra luta, irmão. É o Rufus Samurai. Bora fazer o seguinte, vamos jogar com o Rufus Samurai e vamos ver aí como ficou a skin. Depois a gente joga com as outras também, se liga só. É isso, rapaziada, vamos lá então. a Amistosão aqui, com os bots mesmo, só pra mostrar pra vocês skin. Na verdade, a ideia é mostrar a skin, né, é nem... É, jogabilidade nem nada. Ó, ó, que da hora. A skin é diferenciada dele, ó. ó. Já grudou ali, já matamos. Já levamos ali, ó. Exploitzão não aguenta, hein? Explotizão no... Opa, opa, opa, quase. Vocês viram? Vocês viram? Opa, pegar aqui. Tá louco. Solta ali os sacos de, de areia. Tá ali, tá no saco de areia ali. Opa! Vamos bater aqui pegar esse daqui também. Vamos lá, hein? Opa, Tentei ali. Vamos botar aqui nosso saco de areia. Beleza, ó. O saco de areia, como faz? Funciona, entendeu? É isso. Essa é a ideia do saco de areia. Vamos tentar ver se a gente consegue ficar forte. Então, matei, ó. ó fiquei mais forte. Fiquei daí mais dano, né? Dá mais dano, tem mais vida também. Aí fica top. E você consegue se dar bem. Ó, Opa, Uh. Tem que ficar esperto, não pode vacilar, os que botzão tão pesado, rapaziada. Ó, vamos lá. Já soltou ali na minha, no meus sacos de areia. Saco de areia, você... Opa! Deu bom, deu bom, deu bom. E agora tem que descobrir onde tá o outro, né, mano? Tá ali, ó. Já jogar ali, tentei antecipar. Opa! Opa! Beleza, vou pegar aqui, ó, também. Caraca, não pega, mano. Aí, pegou. Então... Ih, caraca, não pegou? Ah, porque eu já tô. Então não precisa. Ele não acumula, né? Ele, né? Acumular eu sei que não acumula Mas ele nem pega Eu pensei que ele pegava, zero o outro e começa o novo E GG, não, ele nem, ele nem pega Tá de boa, pegamos aí Com o Ruf Samurai Bora dar uma jogada agora pra aquelas skins que eu gostei Dá um ligue É isso aí, bora lá então, vamos testar agora com o, A skin que eu achei top, mano A do Buu, mano, meu amigo Vamos ver, vamos ver ó por in... Nossa, tá bonito demais, né mano Tá maluco, mano já foi, ó. Já peguei. Gruda aqui, gruda aqui. Boa, Topster. Só grudar, só grudar. Mano, olha que bonito o óculos dele, mano. Meu Deus. Você é louco. Tá bonito, hein. Tá bonito, tá bonito. Cadê, cadê? Cadê os manos? Opa, lá não. Boa. Peguei um cubão aqui. Vou ficar de olho ali porque o correio tá forte ali, hein tá maluco vamos pegar aqui vida e vamos partir para cima ali opa opa maluco tá maluco peguei mais aqui ó agora vamos lá vamos lá vamos lá tentei tentei tentei alcançar não deu tá maluco tem que grudar nos manos para poder pegar eles ó. não consegui grudar não hein Nossa, mandou muito. Botzão. Os bots estão jogando melhor do que os caras, mano. Tá maluco. Ó. Nossa. Os, cara, os bots estão jogando pesado, mano. Tá melhor do que os caras jogando, mano. Tá louco, mano, ó. Você é louco, ó. Skinzão. Ó. Tá maluco, meu mano. Vou matar os dois, ó. Vou matar os dois aqui, ó. Opa! Pegamos os dois. Opa, opa. Opa, opa. Passei direto, não deu. Passei direto, não deu. Tem que curar, tem que curar, tem que curar. Você é louco. A Nita ali jogou bem. Mandou o Ursão contar o perigo ali. Ficou de boa. Opa, assim do Roman. Ah. Ah, nossa. Na hora do último tapa, ela levou. Muito top. Esse foi o Bull. Cadete, mano, cadete zica top da balada. Meu Deus do céu. Bora mais uma, mano. Vamos lá então, mais uma skin aqui pra gente poder ver como ficou a skin do Daryl One, mano. Vamos ver como ficou aqui, ó. Dá uma olhada. Vamos ver ali ela na tela, ó, roxona bonitona. Tá maluco, parece um robozão mesmo, ó. Tá top. Nossa, parece que tá flutuando, mano. Pegar, esse, pegar, eu quero pegar a minha, o meu super pra poder rolar em cima dos caras. Pra ver como tá, pra ver se tá bonitão rolando, né? Que agora fica muito. Nossa! Nossa, e o tiro dele, mano? E o tiro dele, mano? Meu Deus! Na moral, olha esse tiro! Caraca, mano! Opa! Boa, pegamos, pegamos tudo e ainda matamos o maluco lá. Tá doido, tá doido. Nossa, o tiro dele tá muito top, mano. Ah, eu quero dar um acessório pra ver também. Ó, acessório. Tá maluco. Boa, deu bom, deu bom, deu bom. Acessóriozinho, ó, tá top. Acessório, ó, vou soltar um aqui só pra ver, ó. ó lá, ah, acessório não muda muito, né? Não mudou muito, não. Mas ele fica legal, ele girando com as, com as armas na mão, muito top. Cadê o, cadê o mano? O que faltou? Cadê o mano? Ah, tá lá em cima. Tá escondidinho, tá na moita. Tá na moita, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, rodei ali, pá, pá, pá, E conseguimos É isso, rapaziada, tá top demais, mano Muito legal E tudo isso chega na atualização, como eu disse pra vocês, mano Tem mais coisas também Vou trazer vídeo também falando Tem mudanças de balanceamento Tem é, acessórios chegando Get chegando ao longo dos dias Tá muito legal, então se liga só Porque vai ter mais vídeo então não vacila, se inscreve aqui, mano, não vacila de jeito nenhum. Se inscreve, mano, e olha que legal, mano, a tela das da nossas lives. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like pra não perder mais nada, beleza? Então é isso, manos, muito obrigado a todos, tamo junto, é nóis, falhou!